Oh, Armin, quando eu ouço aquela voz assim, falando comigo, que eu penso que é Deus, será que realmente é Deus ou sou eu que estou imaginando? Ah, você não está imaginando, é Deus. É Deus falando em você, ele tanto pode falar com a tua própria voz, como com uma voz que você imagina ser a voz dele. né? Então, ele chega e ele te direciona. Mas esse Deus, ele não é só teu. Naquele momento, ele é em você. É a tua própria voz se manifestando como voz de Deus. Por quê? Agora eu vou te explicar uma coisa que a maioria nunca ouvi ninguém falar, e eu vou falar, porque isso veio para mim. Eu... Sabe, eu sinto as coisas desse jeito. Por exemplo, uh, eles fazem formas de Deus, colocam Deus como se ele estivesse em cima, embaixo, do lado, em qualquer lugar, mas não consegue ao lado, na frente e atrás, uh, as pessoas não conseguem uh, viabilizar Deus uh, sem imaginar... Um ser oculto. Só que Deus, na realidade, Ele é muito mais que isso. Deus é... Ele nos acorde como sendo o universo. Deus é o universo. Deus é o universo todo. Ele é finito e infinito. E nós somos os habitantes deste universo. Logo, nós somos... Parte do universo, ou parte de Deus. Parte de Deus que acaba sendo inteiro em cada um de nós. Então, vamos, então desculpa é, te interromper. Pode falar. É, então, assim, esse pensamento que eu tenho, eu sou uma pessoa... Ah, Para mim, o meu pensamento é Deus, não habita dentro de mim. Tá. Então, meu pensamento não é certo. Eu não considero certo, né? Uhum. É porque você é um ser, Deus é o um todo. Por exemplo, a tua casa, a tua casa uh, é um ser? Não. Quando você olha para uma estrela, você diz, é um ser? A estrela é um ser. É, um, é um astro, né? Ah, tá. Mas é um você um não astro. coloca como um ser. Não, como? não, não tem vida, né? Não tem vida. Quando você olha para a lua, é um ser? Ah, e por que que você falou, Deus é um ser e eu sou uma pessoa? Você é só matéria, mas o conteúdo está fora de você, que é Deus. É, que meu pensamento, então, é, continua na sua frase. Então, o meu pensamento, eu sou a matéria e Deus é o Espírito. Esse é o meu pensamento. Exatamente, entendeu? Mas o Espírito não é acoplado, o Espírito está fora. Isso. Que é o tal do Espírito Santo. Isso. Santo é outra coisa. Quando você acopla, você inteira, Deus do universo, a casa, a nossa morada, o nosso tudo, nós todo. Pode ser aqui, pode ser em outras galáxias, não importa. Esse todo é Deus. É Deus. Deus é o universo, é a fonte. E aonde está essa fonte? Ela não começou, não terminou. Ela simplesmente é a fonte, ponto. E nós somos os que adentram nessa casa, adentram nesse mundo em diferentes dimensões. Entendeu? Sim. Você é Deus em matéria e em espírito. A tua matéria hoje, ela tem esse holograma, essa holografia. Sim. Quando você partir daqui, ela vai ter outra holografia. Mas não vai deixar de ser eu. Não vai deixar de ser você. Entendi. Não vai deixar. Aí você pode perguntar assim para mim, nossa, mas eles falam que as pessoas do mal vão ser dizimadas, vão ser tiradas. Eu não duvido. Elas não vão ser dizimadas, mas elas vão passar por mutações e transformação. Então, elas podem começar como um ser que, sabe, que não tem cérebro. Tem o um cérebro só para dizer que tem vida. Por exemplo, um, um inseto. Uma bactéria. Uma bactéria. Então, elas vão começar assim. Aí ela vai se desenvolvendo. Até aprender de novo. Interessante. Entendeu? Sim, muito bom. É muito bom? É. Logo, não existe o começo, o meio e o fim. Existe aonde cada um se coloca. Quando eles falam assim, você venha para o nosso templo, você venha para não sei aonde, você venha... Gente, eles tiram você do universo e colocam você como um prisioneiro deles é. e, e fazendo o que eles querem. Essas são as religiões, é. independente de qualquer que seja ela. Ela faz você devocionar um santo, que seja lá uma foto, seja uma estátua, uma estátua seja de gesso, seja, não importa, mas você... Vai devocionar ali. Você não pede a você. Você pede para o outro. Por que que algumas vezes dá certo quando você pede? Porque você não percebe. Você não está. Você tá usando aquele santo para acreditar em você. É como se o meu pensamento aquele santo é Deus. Então eu tenho que acreditar que aquele santo vai fazer o que eu. O milagre. Vai, o milagre é isso. Que... É. Ele faz um milagre porque ele está mais próximo de Deus e você, ele está mais para cima, entendeu? O pessoal não sabe que aqui é tudo, né? Embaixo, em cima, é tudo igual. Mas, enfim, ele, para ele, Deus está lá, ele tá mais próximo. Ele já fez a lição de casa, ele foi aprovado, ele foi bonzinho, ele foi do bem, ele se sacrificou, ele derramou sangue, né? ele foi um coitado, ele ficou aprisionado durante anos, o santo fica com exceção de São Francisco que ele ficava com os bichos, com os animais mas veja bem ele fez uma escolha de vida onde ele entrou nele e a igreja católica se né? se beneficiou disso mas uh, ele não faz um milagre quem opera é você Quanto mais a sua fé for verdadeira em você, você pode se aproximar do santo, mas na verdade quem vai fazer é você. Porque quando você está confiante naquele momento, você está confiante de que aquilo vai acontecer. Você não está indo na dúvida, você está posicionando. Agora, por que, que a maioria não consegue? Porque elas querem que o santo faça. Então ela, ela, ela coloca uma distância, o santo, ele é o intermediário. Uhum. Né? Sim. Ele vai fazer. É aquela, aquele ditado que fala, né? Se você não levantar a bunda da cadeira e ir atrás, ela não vai chegar na sua mãe, Não, não, não. né, Tira a bunda da cadeira e vai fazer. Ai, meu Deus, me dá aquele emprego. Mas se é. eu não ia atrás de procurar um emprego... ele não vai falar assim, ah, vai lá, emprego, vai lá aqui. Que aquela é. pessoa quer, quer trabalhar. Ó, oh, o mundo vai te descobrir, viu? Ah, o emprego certo vai vir, tá. Mas eu preciso agilizar algo para encontrar o emprego certo. Senão, eu me perco. Ah, a maioria das pessoas, elas veem Jesus... Num quadro, numa foto, numa parede como uma estatuazinha. Eu nem vou falar de Jesus crucificado. Eu tô aqui, mas aqui, ó, não tem nada de Jesus, entendeu? É um símbolo. Agora que eu vi que eu lembrei. Mas, por exemplo, eu nem vou falar desse, porque esse é só lamentação. E sofrimento, e o homem que sofre, ele regride. Ele é um doente. A dor, sim, estimula. Então, aquele que vai, ah, eu juro, e põe na mão em Jesus, tem gente que faz assim, não é, faz? Sim, já vi. Então, quando passa na frente da igreja, faz assim. Faz assim, tira o sinal da cruz. Por quê? Essas pessoas, elas não confiam nelas. Elas precisam fazer da palavra delas, a aceitação de Jesus. Olha, eu estou tô tô fazendo um juramento aqui, estou né? pondo a mão assim, tô fazendo um juramento nele. Uhum. Então, eu tô sempre fiel com você. É. Mas será que é verdade? É. Eu acho que não. Você tá Porque mesmo, você né? vai acreditar através de Jesus nele. É verdade. Quer dizer, é tanta camuflagem, é, é, é tanta coisa, e é tão simples, é. né? Eu sou tudo isso. A minha essência é crística. Independente se for Buda, se for Maomé, seja quem for. Mas ela é crística. Ela é inteira. Né? E, e quando ela é inteira, ela é abençoada. O sofrimento afasta o homem da fé. O vitimismo afasta o homem da credibilidade. Existem muitas fantasias. Sim. O sofrimento. Não de Jesus, porque por meio um minuto se fala que Jesus foi vítima. Não. Ele nunca falou e nunca ninguém consegue falar. Porque essa parte apodada é a força crística, ela é tão maravilhosa que jamais vocês vão ouvir falar Jesus foi vítima Jesus, ele confirmou a fé dele Ele confirmou o que ele veio fazer aqui E ele não abriu mão E aquelas pessoas Que vieram para isso Elas são tentadas Elas passam pelas tentações De ter tudo Mansões, saúde, seja o que for mas elas não têm a bênção delas mesmas. Então, estas pessoas que se deixam levar, elas podem voltar como uma bactéria. Porque elas fizeram a escolha negativa. Escolheram o caminho errado. O caminho que elas escolheram. Se é errado ou certo, é o delas. Ah, não, não vamos julgar. Não tem quem julgue, né? Mas elas escolheram. Então, tudo bem. E as pessoas que passam por esse deserto, por essa tentação, e continuam na fé, e não precisam subir em grandes, no pódio em pedestais, né? Em pedestais, em nada. Elas vencem por elas mesmas. Esses são os diferenciados. Os da luz. Os da luz. Mas toda luz tem sombra. Nós ainda estamos numa dualidade, Sim. se eu não tiver aquela sombra ao meu redor me protegendo, o negativo invade. Hum. Quem segura o negativo é a sombra. tá vendo? É. Porque a sombra, ela já está projetando o que é da luz. É mesmo. E ela Faz segura. Sentido, né? Porque se ela não segurar, tá todo... os da luz estão ferrados. Né? Então ela forma aqueles filetes e faz a sombra. Uhum. Você não chega a um paredão mesmo. É uma blindagem. é né? uma blindagem, sim, é verdade. Né? É. Dona Priscila. Tá certo. Então é... estamos é, juntas. É, né? então eu falar ah, que você seguiu o caminho errado, você foi pra, pra escuridão e eu tô na luz. Porque se eu tô na luz, eu tô no caminho certo. Então vai é tudo... Não, eu não sei. Fantasia, tudo mentira. Tudo né? mentira. Eu sinto... Eu fiz a minha opção, tô aqui. Uhum. Né? Não é à toa que, que, que cada um vem no, no período certo, né? Tem que vir. Cada um tem o seu tempo. Tem o seu tempo, tô aqui. E a opção é minha. Entendeu? Se você vai, vai pôr a vida em risco por algum motivo qualquer, a opção é tua. Você não é uma vítima porque você foi ajudar, pensou no outro e... Não, não. Você foi porque quis. A escolha foi minha. A escolha foi tua, então se coloque como uma vítima. Ninguém é vítima de ninguém. Ninguém. Tudo é uma questão de escolha, né? Exatamente. Eu não posso querer falar que a, a culpa é de Deus, a culpa é do, de Jesus, a culpa é do diabo. A culpa ou a é... culpa é de um companheiro, de uma companheira, ou do filho, ou da, ou da avó, ou da mãe, ou da vizinha, ou do cachorro, do um seu... É, não né? importa. Mas aquilo aconteceu. Porque eu escolhi aquilo. Você escolheu, mesmo que você não tenha consciência, aquilo veio, de repente, para você, por inconsequência de alguém. Mas essa inconsequência de alguém certo, ensinou a não permitir que aquilo acontecesse mais. E se a pessoa for uma pessoa mais esclarecida, ela não vai se colocar vítima daquela situação, mesmo não tendo tido consciência daquilo. Ela vai colocar como um acontecimento na vida dela. Sim. E não vai culpar quem não teve quem foi meio inconsequente, porque aquele inconsequente, muitas vezes, foi ele que também eliminou quem provocou a situação. Entendeu? Entendi. É isso aí. Muito obrigada. De nada, as ordens, estamos aí para falar. Quer mais? Venha fazer meus cursos, venha aprender as palestras. Em breve vamos voltar a abrir as palestras, um lugar... Bem legal para vocês irem. Tá a roda bom? de cura é um lugar bom, né? Para ter um bate-papo com você também. Não entendi. A roda de cura? A roda de cura, é. nossa. Aí, Tem um bate-papo assim. É, mesmo. É, é, é isso aí, isso aí é a roda de cura, gente. Por isso que os grupos ficam, né? Eles vêm a cada 15 dias. Agora nós vamos fazer online. Sim. Roda de cura online, que é a mesma coisa, é online também a cada 15 dias. E vamos fazer durante a semana. Sim. E vamos começar a colocar mais horários, à tarde, à noite. Uhum. Né? Eu olho para lá porque a Priscila vai lá. De vez em quando eu ficar aqui, eu vou mudando. Tá bom, gente? Todos. Mas eu estou falando com todos vocês. Sempre na paz, luz e harmonia. Obrigada.